É, tá bom, o começou está tão empolgado, assim que tal tá e agora lá comemorar com seus amigos, hein? Mas eu não tenho nenhum amigo, cara. Nossa, eu tô chocado. Aí, é. aí, diz a verdade, tu tá perdidinho, né? Não, não tô. Eu só tô tentando achar o caminho mais curto pra Duloc. Ah, Duloc? É. Eu conheço Duloc. Olha só, aqui é o Bourbon, né? É. Daí tu pega Francisco Matarazzo, faz a volta pela Ture... Peraí, eu posso ser o seu GPS de pelúcia. Ah, não, valeu, eu me viro sozinho. Cara, se virar sozinho não é fácil, não. Ainda mais com a cara feia que a gente tem Porque bonito você não é Eu também não sou, mas pelo menos eu tenho charme Coisa que Deus não te deu Cara, você não tá vendo que eu tô fazendo a maior limpa aqui, cara? Que é um house Porque se isso aí não adiantar, com certeza O seu bafo de onça mata qualquer um, cara é, Escuta aqui, ô burrinho, olha bem pra mim, olha O que que eu sou, hein? É feio é. Não, eu sou um ogro Daqueles que as pessoas perseguem com tostas e focados querendo matar. E isso não te incomoda? Não. Sério? Super sério, cara. Eu, hein? <risos> aí ah, eu gostei de você, sabia? Qual que é o é seu nome? É, Qual que é Shrek. Seu nome? É o quê? Shrek. Ah, então, Shulevers. Ah. Sabe o que eu gostei de você, cara? Porque você é o tipo de cara que não se importa com o que os outros pensam de você. Isso é demais.